E hoje é dia de novidade! Tem novidade? Tem, sim senhor! Então fica ligada que eu vou te mostrar as novidades e produtos que eu ganhei e que vem resenha nova por aí! Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Em junho, o blog participou de vários eventos e nesses eventos a gente acaba tendo muito contato com as marcas, a gente acaba conversando, vendo que tem muita novidade no mercado e que a gente precisa também de material de trabalho, certo? E agora eu vou te mostrar o que eu ganhei na Rio Beleza. A Rio Beleza, eu conheci essa marca aqui, que é a Morgane, mas eu fiquei super curiosa porque eu vi que eu tinha uma proposta bem legal. Fora a atenção que o pessoal do stand teve, realmente eu achei um diferencial. E aí eu ganhei esse produto aqui, que é um banho cristalizado. Ele tem a proposta de reconstrução. Então, assim, eu tô bem curiosa pra estar tá utilizando esse produto e vou resenhar. O outro produto que eu ganhei foi o da Weed Care. E eu ganhei esse produto aqui pra conhecer, que é o Sol 10. Ele tem a proposta de 10 benefícios. Ele relaciona aqui. Eu fiquei super curiosa e tá experimentando porque uma das coisas, um dos benefícios que ele tem é para você escovar os cabelos e eu escovo sempre. Então, proteção solar, proteção térmica, para escova, vários benefícios. Então, aguarde que eu vou estar tá fazendo resenha. Aqui no estado da DeLara, ganhei um voucher para poder estar tá escolhendo o produto que eu queria para fazer uma compra online. E esses foram os produtos que eu escolhi, shampoo e condicionador da linha bioplastia. Eu já usei a máscara desse produto e gostei bastante. Ele tem, ele é sem sal, sem parabenos e é feito liso. Isso me agrada bastante. A Influ Beauty me convidou para participar do lançamento da Muriel Cosméticos. Eu fiz um vlog sobre esse evento, então se você quiser dar uma conferida como foi, o link vou deixar aqui em cima e também no box de informações. E um dos lançamentos eu trouxe para casa, que é a linha Alizena. E eu ganhei o shampoo, o condicionador, a máscara e o finalizador. A proposta desse produto é você fazer um alisamento progressivo, só que ele não tem formol e não tem tioglicolato. Então a base dele é ácido lático, e aminoácidos. Essa é a função, é o que ele vai estar tá alisando o seu cabelo progressivamente. E a outra feira que eu participei foi a Fibel. A Fibel é uma feira anual, acontece aqui também no Rio, e eu fui em vários workshops. Pena que não consegui em todos, do jeito que eu queria. Agora, eu gostei muito de participar desse aqui, que dá, foi da Fitobelly. Eu já usei o produto da Fitobelly, gostei muito e fiquei super, super satisfeita em ter ganhado Várias amostrinhas de produtos, de todas as linhas que tem lá. Bom, eu não faço resenha de amostra porque realmente tem determinados produtos que um sachê desse é o suficiente pro meu cabelo. Então quem me segue no Instagram, se você não me segue, eu vou deixar aqui pra você é, me seguir, vou deixar aqui direitinho. Vai lá e me acompanha, sabe por quê? Todas essas amostras aqui, eu faço a utilização e mostro lá no Stories. E aí você vai ter mais ou menos uma ideia do que, que eu achei, assim, minha primeira impressão testando esses produtos. Uma outra marca que eu participei do workshop também foi a Kyria. E a Kyria também ofereceu algumas amostras. Tem um ímã de geladeira que eu achei o um máximo, gente, com cronograma capilar para todos. Aqui tem o um cronograma direitinho. Ou seja, todos os produtos da para é pra você fazer o cronograma. Cola na geladeira e não tem erro. Achei o máximo. Feira, tu roda pra um lado, roda pro outro. Vai aqui, vai ali. Mas a gente sempre para pra ver coisas de maquiagem, né? Eu como maquiadora, meu olho logo, penha já para ali. E eu fui nessa lojinha aqui. É um stand que sempre, sempre tem todas as feiras. E aí eu aproveitei e comprei um pincel pra esfumar. Eu achei esse aqui com bastante cerdas e consegui também o que eu tava querendo super experimentar, que é essa esponjinha, né? A famosa esponjinha de silicone. Então, ó, a esponjinha de silicone é uma almofada de silicone para maquiagem. É aquela que você bota a base, espalha a base no rosto, vai lá, dá uma lavadinha embaixo da torneira e ela já tá limpa, já tá pronta pra você usar de novo. A marca Tri Hair fez um cough break super, super charmoso e com muito carinho pra várias influenciadoras digitais conhecerem toda a marca, toda a linha, que é imensa, enorme. E a gente foi presenteado com um mimo que eu achei, assim, uma fofura que foi além do produto que foi um produto para da marca Bio Vegetais é esse condicionador ele é para low poo para cabelo cacheado mas ele também serve para cabelo liso tá? ele não tem o poder de cachear mas ele tem o poder do low poo que isso que me encantou bastante é uma linha natural e além disso o mínimo que eu falei é essa caneca mais fofa da vida, com o nome da influenciadora, aqui no meu nome completo e aqui do lado a marca Triher. Eu achei uma graça, achei que foi assim de um carinho enorme, eu amei. A Degradê abriu um espaço chamado Degradê Beauty Mall, um prédio de três andares, antigo aqui na Tijuca, conhecido por, por todos os moradores e que hoje explora um espaço para nós mulheres. Lá você vai encontrar uma boutique da L'Oreal, no segundo andar você tem um espaço para eventos e no terceiro andar tem a Bliss fazendo todo o tratamento corporal, te deixando com aquelas massagens maravilhosas. E a Bliss ofereceu... Esse aromatizador de ambiente, muito fofo, muito delicado para aromatizar o ambiente, achei uma graça. E da L'Oreal, eu ganhei esse produto aqui, que é o protetor térmico, à base de óleo de coco. E foi um evento muito lindo, amei conhecer o espaço e participar. E era isso que eu queria te mostrar. As novidades que vão vir aí no canal e no blog. Então fique ligada porque vem muita resenha legal por aí. Espero muito que você tenha gostado. E se você gostou, não deixa de dar um gostei aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal. Se você não é inscrita no canal Mulher Mais de 40, então tá na hora. Não, não espere mais. Clica aqui embaixo no botão escrito inscrever-se e venha fazer parte do canal Mulher Mais de 40. Então é isso. Um grande beijo para você e até a próxima. Tchau, tchau.